Underneath the lights, We look into each other's eyes, tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone asleep. Bom dia! Diz bom dia! É maçã é pera! São nove e meia. E a Madalena está a ver o seu leitinho. A Benita está aqui a ver se alguma coisa. Está bom? Hoje já vimos a professora da Madalena, não foi? Com a música do Bom Dia. Como é que é a música do bom dia? Bom dia, bom dia. Não. Bom dia a toda a gente. Eu hoje vou para a escola. Não é mesmo. É bem, não? Por isso estou contente. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom, bom dia. Bom dia a toda a gente. Eu hoje vou para a escola, por isso estou Tito. contente, muito bem. <risos> bem, a seguir temos uma proposta de exercício com a professora de ginástica da Madalena. Sim. Sim, vamos fazer ginástica. Vá, fica aqui, aqui, aqui, aqui, que é para fazermos a aula da Carlota. Ok! Além disso, podem fazer os estoitinhos. Amiga! Queres fazer o croquete? Queres fazer o croquete? Estou a querer é muito fofa! Assim, deita no chão. O que, é que vai me filmar? Uhum. Deita no chão e agora, deixa-me ver como é que é E agora é rodar! Não, como com é os braços para ah, fazer Vou fazer croquete, então, um braço aqui e outro aqui, assim E agora vamos rodar Agora vamos fazer só vamos, fazer... vamos rodar... Vá... Ah, não não. <risos> Isso! Isso! Boa! Ah, tá. Agora a medona ainda sozinha. Consegue? Braços para dentro. Assim. E agora rodar. Croquete para o outro lado. Para esse lado agora. Para esse lado. Boa. Mais. Braços para dentro. Braços para dentro. Não. não Mais. Mais. Malta, tive uma ideia para entreter a Madalena, que é, eu, vou, eu tenho esta fita em casa e tenho folhas brancas, podem até ser folhas de rascunho, um, aquilo que eu vou fazer é forrar este chão todo com papel para ela desenhar o dia todo, <risos> desejam-me sorte, ainda estou de pijama. Espera, espera, a mãe vai pôr assim, espera, espera, ok, vamos pôr as folhas todas, Chão. No chão. Vamos fazer aqui uma fila. Chega-te mais para lá. A mãe me põe aqui. Vai. Vai ficar super giro. Papel, e agora eu vou colar isto ao chão. É Mas... tão querida. Está toda contentinha. Está... Vai ficar giro? Sim. Sim. ficou? No chão não, no papel. Vais fazer muitos desenhos, madame. Boa! Bem, Santa Madalena almoçou e foi dormir. Eu vou comer estas duas tostas de abacate com dois ovinhos. As tostas de abacate. Um, nós é também mistura de abacate com limão e sal. E agora pus na tosta e por cima pus paprika. Enquanto é isto. aqui o meu vlog e pronto. está é muito, frio, amor. É muito frio, Não Deixa é é não quer. É a quarta, Muito bem, vem cá É bebê É bebê, É bebê. Não. Aqui aqui. Você banhinho, É bebê Precisa dar banhinha à Benny Agora é o Sim Agora temos que buscar a é Benny O e... Não é. Bilinha. Meu bilinha está aqui. É lindo meu dog. coisas. Sem estranho não é bom Sexy boy. Está <laughs> mesmo chateado. Olha tipo. Este é o cão mais infeliz que eu conheço! mais surto também! O que é? O que é? é. Hum. é? te muito bem! Hum. Quer um biscoitinho, Primeiro o oh, perfume, Tu não gostas muito? Ui? Hum, que cheirinho bom! Podes ir! Vai! Bora, vidinhas! Be bem, malta, entretanto, hoje estive aqui o dia todo a dar bem ao Bill, a dar bem à Benny. Uh, aspirei também aqui a parte de baixo da casa. E já não tenho luz aqui. Esquerda! <mulham> agora? Olha, ainda não mostramos como é que está o nosso desenho. Temos um sol, uma árvore, um bebê e mais. Oh, não pises o bebê, coitadinho. Isso, traz os lápis. Traz a caixa toda. Traz a caixa para pintarmos, acabámos de pintar o nosso desenho. Hum? Bem, malta, estou a tentar manter a minha sanidade mental entre o banho de cão, entre Madalena, entre o meu Instagram e as minhas publicações, entre a edição de vídeo. E. estou há quase uma semana em casa a dar lhe maluca. Ainda nem fizemos uma semana, faço amanhã uma semana aqui em casa com a Madalena. E. Hum, eu não sei se, provavelmente, outras mães sentem o mesmo que eu. Uh, mas realmente não é fácil realmente eles consomem imenso tempo não é tempo, é atenção uh, temos que fazer atividades com eles eu depois tenho que editar os meus vlogs tenho que fazer as minhas publicações no Instagram também para vos entreter e passar uma mensagem positiva mas honestamente não está a ser tipo hoje eu acho que começou o tempo mais uh, o tempo mais pelo menos hoje é o dia mais difícil para mim não sei se é por ter dado bem aos cães ou não mas Estou mesmo com a minha paciência no limite, <risos> ah, muito honestamente, não me consegui vestir ainda, consegui maquilhar, mas ela maquilhou-se comigo, eu acho que nem consegui filmar, mas... mas pronto, depois ainda faço o vlog, não sei o quê, portanto, estou a ficar xixi. Lá ah! vai ah. Estás a conseguir pentear-te? A mãe, mãe, mãe. Queres pentear a mãe também? Ok. Vamos lá, a mãe. Uau! Mas não é! O final não é afinal, não é? Não! é vai pentear o cabelo da Júlia. Sai daí, Madalena, vais fazer dói-dói. Vais fazer dói-dói, Madalena. Tira a língua do caixote das fraldas. Olha, sabes apagar a luz da casa de banho? É aqui, é aqui deste lado. É aqui atrás da porta. Vê lá se está aí, se chegas lá. A outra, falta uma. Boa! Tuc, tuc, tuc! Isto está quase ao nível de um Big Brother. Ficar aqui nesta cadeirinha para a ir buscar a cadeirinha da Papa e preparar o seu jantar! Não se mexe nisso, Madalena! Também já disse que não se pode mexer nisso! Quem é este coelhinho? É da Madalena? Ah, quem é este bebê? Falta a Xuxa. Onde está a Xuxa da Madalena? Tá cama. Está onde? Está onde? Na cama. Na cama? Da Madalena? A mãe não viu lá a Xuxa na cama da Madalena? Tens que procurar no sítio. Olha o que ela encontrou. Hum, a Xuxa. Agora a Madalena já se pode levar aqui na né? cadeirinha. Tem que ficar nessa? Ok, então me dá vai buscar a papa. Quer colocar nessa? Não, não, Tem sopa. Não quer. Não quer sopa, mas tem que comer sopa. Uhum. Não faz isso. Não faz isso. A Benny. Onde está? E o Bill? E. o pai? E a Sofia? E. a mãe? A mãe não está cá. Não. Eu acho que a mãe está cá! Eu acho que a mãe está cá! Eu acho que a mãe está cá! Onde está? Está onde a mãe? Aqui! Ah, muito bem! Bem, entretanto, tenho que parar aqui a coisa do jantar para publicar que saiu o um novo vlog. Sim! Este vlog ficou para aí com 20 minutos. Não sei se o da manhã vai ter tanto tempo, mas. Madalena, Madalena! Pronto, já está a publicar, já saiu e agora uh, vamos aquecer a sopa da Madalena. Era uma vez um panda que tinha duas pintas pretas. Sim, a Nath está a contar, tens que ouvir. Braços no ar. A Santa Madalena já foi dormir. Portanto, dá espaço para um bocadinho de sanidade mental, eu vou comer termoassos, falando termoassos. Dia está a comer uma sopinha, com ótima espete, muito bom espetinho, baby. O que é que tens a dizer sobre este Covid-19 e esta quarentena? Parece Big Brother. Temos que ficar em casa, temos que fazer aquilo que nos dizem e... Não, eu não estou a falar disso, estou a falar do convívio. Então... Eu acho que. Pois é, a certeza e isso tudo Sim. também. Eu acho que não é questão de que nós não. Não podes a pôr. Fazer ah, é tá comer e tal. Eu acho que. é questão não é de nós podermos sair ou não. É Sei lá, se tu quiseres sair para ir só pôr o lixo. Há um, um clima assim de, de medo, não é? Nós estamos há quase uma semana, amanhã faz uma semana nós estamos em casa. Eu pelo menos não saio há uma semana efetivamente. Não, não levo lixo, não. Agora não sei quanto isto vai durar, mas já estou super cansada. Porque tenho um bebê. Se não tivesse um bebê. É sim, aquilo que eu tenho para dizer é.. Eu vou num guiar é a Mafalda e para salvar vai ser o B. Passas na mesa por se não é na também. O pessoal vai ver eu ok? eu lhe isto, isto, isto não está a dar, isto... É muito tempo aqui, aqui dentro, meu... Tenho que saber 24 ah. horas <risos> É uma beca secret story, ouvi a yeah, parada mas a verdade é que estamos todos a viver um pouco dessa experiência E yeah. eu sinto também que a Madalena está muito mais irritadíssima Não existe, imagina, eu não sinto que isso é. Ela ah, está é. a fazer birras, oh? ela fez birra chiquíssima A comer todos não é muito mais. Chiquérrimo. Não sei se é de uma elegância a comer, se não fez uma elegância a comer. Nestes é? meus vlogs é que parecem a Big Brother. Eu aqui é nada. Eu vou, vou editar um vlog da manhã porque já percebi que editar na certa... É... Um stress editar o vlog na cesta dela mas vale deixar já editado deixa Agora que ela está a dormir Está a sair Mas vou ficar com este vlog por aqui Não faço ideia quanto tempo é que este tem Mas vai ser sempre um bocado imprevisível O tempo que cada vlog terá Porque há dias que consigo fazer mais Outros que não até fazer Porque estou cansada e irritada Estar em casa Mas para nós então, que já trabalhávamos em casa... Trabalho em casa sem assim, uma criança, não é como ah, uma criança, não é? Me sente ela tem um riso imenso. Já fala muito mais, já diz o não quero quero não é esse, não é aquele. Fica muito engraçada. Não dá me a obviamente, mas é muito cansativo. Hum... Um bem aja a todos os auxiliares de educação. <risos> yeah. a todos os profissionais de educação, um bem aja por isso, Obrigado por a paciência. vamos chegar por aqui com este vlog. Vou editar. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã.